A comunicação é uma das competências mais importantes que nós temos no desenvolvimento pessoal e profissional. Afinal de contas, comunicar, transmitir mensagem é algo que a gente faz no nosso dia a dia. E neste vídeo, nós vamos falar a respeito disso. Fala pessoal, eu sou o Sérgio Carvalho, gestor de projetos educacionais treinador da Bravend, e neste vídeo nós vamos explorar a competência da comunicação. Comunicar é algo que a gente faz no nosso dia a dia, seja com um colega, com a liderança, com um liderado, com o um cliente, com o um fornecedor. E é importante a gente conseguir medir e saber como comunicar em cada uma dessas circunstâncias. Quando nós comunicamos com a liderança? Nós temos que levar com clareza, de forma muito objetiva e pragmática os assuntos e preferencialmente com uma saída, com uma possibilidade de resolução. Quando nós comunicamos com os nossos liderados, a comunicação precisa ser empática, ouvir, saber entender a dor, entender o problema, para aí sim a gente falar e transmitir a nossa mensagem. Com o um cliente é importante mapear e identificar a dor, qual é o ponto principal para que a comunicação se desenvolva bem. Perceba, independente do cenário, é fundamental comunicar com clareza. A comunicação assertiva é um elemento importante no desenvolvimento corporativo. Percebeu a importância? Será que você já teve um caso em que um projeto não andou ou não andou tão bem por causa de um ruído de comunicação? Algo que não ficou claro? Um procedimento que não ficou bem estabelecido? Já teve isso? aí no seu dia-a-dia? Dia. Pois é, será que já teve um caso desse na sua empresa? Provavelmente sim. E como nós podemos lidar com esse tipo de questão? Como a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação? Três dicas rápidas para a gente trabalhar no dia-a-dia. A, dia. a primeira, levante informações. É fundamental levantar as informações antes de se preparar para uma apresentação. E quando eu digo apresentação, pode ser uma conversa, pode ser uma reunião, pode ser um one-on-one -on -one, ou de fato uma apresentação formal para uma determinada área da empresa. Levante quem são as pessoas que vão participar dessa conversa, quanto tempo de conversa, qual é o objetivo dessa conversa, o que estará envolvido, você vai ter material de apoio, vai ter PPT, não vai, vai ser só na fala, outras pessoas vão apresentar. Levantar o cenário é o começo de uma preparação adequada. Sem ter as informações, fica difícil montar uma boa apresentação, um bom discurso. E perceba, isso é fundamental. Eu vejo muita gente começando a se preparar para uma apresentação assim, vou começar pelo slide. Não faça isso. Se você começa pelo slide, você deixa uma parte importante da preparação adequada para se comunicar de lado. Deixou de fora. Isso não pode acontecer. Então, o primeiro passo para se comunicar bem, levante as informações necessárias para a sua apresentação. Dica 2. Preparação, agora treino e roteiro. Como assim, Sérgio? Veja, quando você vai se preparar, você vai falar, escreva esse conteúdo. Tenha em detalhes o que você quer dizer, até para a sua linha de raciocínio ser construída de forma adequada. E assim você percebe os pontos que precisam ser melhorados, os pontos que precisam ser corrigidos e até mesmo uma lógica melhor de apresentação. Depois que você escreveu em detalhes, escreva de forma sistematizada. Como que eu faço isso? Da seguinte maneira, você tem ali um texto. Por exemplo, duas páginas é o que você vai apresentar. Quebre ele em grandes tópicos. Então, cinco tópicos. Olha, esse é o ponto 1, um, esse é o ponto 2, esse é o ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Dessa forma, você tem a ideia central e você consegue desenvolver o raciocínio em cima disso. Veja, muita gente fala assim, Sérgio, eu decoro para apresentar ou não? Veja, decorar é um erro salvo se for uma apresentação institucional, onde você precisa falar determinadas palavras-chave, determinadas expressões. Tirando isso, a sua fala deve ser não um improviso, mas na naturalidade de uma fala normal do dia a dia. E é importante para que isso aconteça, que você tenha os grandes tópicos, os grandes pontos de atenção, mas que você não fique robotizado. É isso, é isso, é isso? Não, você fale com naturalidade. Então quando você constrói o roteiro no passo a passo, você tem a linha de raciocínio. Quando você quebra no sistematizado, você de fato tem os grandes tópicos e aí você consegue com naturalidade desenvolver o conteúdo. Percebeu a importância do roteiro bem estruturado e dividido? Maravilha! Terceira dica. Desenvolva esse conteúdo, essa apresentação, de uma forma organizada e clara. Ou seja, seja didático na hora de falar. Não confunda ali a pessoa que vai te ouvir. Trate ali as informações de uma forma muito tranquila. Exemplo. Quando você está em uma reunião, no começo da reunião, diga o objetivo daquela conversa. Coloque todo mundo na mesma página. A gente sabe que no ambiente corporativo, às vezes, a gente sai de uma reunião e entra em outra, e às vezes, na correria, a gente nem percebe qual é o assunto que será tratado. Então, calma, respira fundo e fala o objetivo. Nesta reunião, nosso objetivo é tal, tal, tal, tal, tal. Você colocou todo mundo na mesma página. Começa a reunião, desenvolve o conteúdo, Pessoal, só para retomar, o que a gente viu até aqui? Essas pequenas expressões de retomada deixa todo mundo na mesma página e garante a melhor compreensão e entendimento da discussão. E no final, então, pessoal, nós concluímos que... E aí você dá a conclusão da discussão toda. E depois você ainda fala. E os próximos passos? Assim você garante uma organização de informações e que está todo mundo na mesma página. Então, o que a gente viu até aqui? levantamento das informações, roteiro e, depois, clareza e didática na apresentação. Vou te dar uma dica extra, que é a regra de ouro da comunicação. A regra de ouro diz o seguinte, você precisa parar de pensar em você e focar no outro. Como assim, Sérgio? Comunicar é falar para alguém, é comunicar com alguém. Então, você tem que parar de pensar em você nas suas necessidades, nas suas percepções, e pensar em quem vai te ouvir. Essa pessoa é que você precisa levar em consideração. Qual é o contexto dela? Qual é a linguagem dela? Quais são os objetivos dessa pessoa nessa conversa? Dessa forma, a sua comunicação vai ser adaptada, a linguagem adaptada, e por consequência, a sua mensagem tem uma grande chance de ser compreendida, porque você trouxe o que faz sentido para outra pessoa. E não só para você. Veja, até uma postura muitas vezes imatura, quando a gente fala assim, eu vou falar do meu jeito, quem quiser entender, entendeu. Não, porque comunicar é falar para o outro e não para a gente. Perceba, isso é muito importante. Coloque isso na sua vida. Vai começar uma preparação para uma apresentação, para uma reunião? Beleza, quem estará nessa reunião? O que essa pessoa espera? E como eu consigo transmitir a minha mensagem de forma mais adequada? Dessa forma, você garante uma percepção mais apurada, uma compreensão melhor e, por consequência, o desenvolvimento de um conteúdo muito mais ajustado. E para finalizar, fique atento ao respeito e à eficiência. Se você pensar em uma reunião, em uma discussão, em uma apresentação, levando em consideração o respeito ao tempo das outras pessoas, o que elas esperam, e as expectativas envolvidas numa comunicação, você consegue gerar ali um ambiente mais harmônico. E aí o foco na objetividade, no pragmatismo, para gerar resultado, você gera eficiência. Pessoal, por hoje era isso. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um novo conteúdo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe um comentário sobre que outros temas do mundo corporativo você quer ver por aqui. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!